Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro Fale Amigo e entre! E no vídeo de hoje eu mostrarei um presente surpresa que recebi do Warner Play, uma caixona maravilhosa! Estou aqui em bolsão uma caixa bem grande enviada pelo Warner Play, contendo vários itens dos filmes de O Hobbit, mais especificamente a Batalha dos Cinco Exércitos. O Warner Play é um grande parceiro aqui do canal, inclusive eu já participei de um vídeo lá no canal do Warner Play apresentado pelo meu amigo Arthur Ribas, que também já participou de um vídeo aqui no canal para o quadro Adivinhas no Escuro.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 Totalmente difícil aqui para enquadrar nas câmeras. Mas vamos conferir o conteúdo que tem nessa caixa. Que é maravilhosa. Só mostrar a caixa aqui. Edição Estendida Hobbit. A Batalha dos Cinco Exércitos. Eu vou tentar virar ela sem quebrar nada. Tem aqui as inscrições do anel. De um lado. Vamos tentar ver do outro lado aqui. Tem aqui o desenho do smog. A outra parte não tem nada e no outro lado também tem o desenho do smog aqui. Então é basicamente isso. estou tratando com cuidado aqui para não quebrar nada. Então vamos abrir. Não tem lacre, apenas um ímã. Aqui vou até colocar mais para frente para vocês verem que é só, só abrir aqui, ó. É um ímã. Então não tem um lacre assim. Nem veio plastificada, nem nada. Só abri mesmo aqui, ó. E olha só, já de cara... Meu Deus, deixa eu... Vou ter que virar assim. Acho que não vai caber. Deixa eu ver se consigo. Acho que assim tá bom. De cara, vocês já estão vendo... <risos> essa estátua maravilhosa aqui... Do Gandalf e do Bilbo Bolseiro. Já vou tirar ela aqui, vou tentar tirar. Bem difícil, bem pesada. Vou colocar de lado. Depois a gente é, vai verificando, vai olhando aqui, conferindo objeto por objeto. Então temos aqui esse Blu-ray edição estendida, né? É um box mesmo. É um box com Blu-ray do filme O Hobbit a Batalha dos Cinco Exércitos. Com 20 minutos de cenas inéditas e estendidas e mais de 9 horas de extras incríveis e cópia digital do filme. Então é bem legal mesmo a edição especial aí desse filme. Temos aí pelo menos 3 discos está mostrando aqui ó, essa informação. Vamos ver, temos também um jogo de Martin Wallace. Eu não sei como que funciona esse jogo, tá, galera? Mas com certeza é um jogo de cartas. Tá lacrado aqui. Depois a gente vai abrir. Temos mais o quê? Olha só, uns adesivos aqui. A companhia de anãos. E um marcador aqui também oficial desse filme, porém da jornada inesperada, né? Mas vem um marcadorzinho aqui do Hobbit. Por último, aqui temos um envelope, que bonito, muito bonitinho. Eu já vou abrir esse envelope, deixa eu tirar essa caixa aqui que ela tá muito grande. Então, basicamente, esse é tem na caixa e aí a gente vem. E fecha ela aqui. Então, voltando aqui, vamos começar por esse envelope. Muito legal. Bem temático mesmo. Olha só. Tem alguns cards aqui. Do Duolim. Do Balen, Galadriel. Olha só. Errand. Azog. Beorn. Smog. Radagast bombur. e na parte de trás olha que legal tem alguns detalhes e também é, as armas ou itens né que esses personagens utilizam tem uma descrição sobre o personagem aqui embaixo também é, vale notar aqui que tem um verniz no personagem e no item que ele usa então, dá um, um brilhozinho aqui, ó. Muito legal. Ó, tem até o brasão, heráldica aqui, ó. Do Elrond. Galadriel. Coisa linda, galera. E é bem legal mesmo, também. Tem um verniz na frente. Tem uma espessura bem legal. Então, esses são os cards que vieram. Dentro dessa caixa Deixa aqui Já mostrei aqui o marcador Do Bilbo Bolseiro Uma jornada inesperada Já mostrei também esses adesivos aqui Que É também de uma jornada inesperada Pelo que eu vi aqui Então Temos o Bilbo, o Gandalf, o Gollum E os outros anãos aqui Vamos abrir esse jogo. Não sei como se joga ainda, tá, galera? Só vou abrir para mostrar pra vocês aqui. Com medo de danificar o negócio aqui. Pronto, agora vai. Vou abrir aqui para vocês. Eu acredito que essa ilustração aqui é do Ted Nasmith, mas vamos dar uma olhada. Pelo menos os traços. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Ah, acabei de ver aqui ó. a ilustração, as ilustrações... Do Ted Nesmith mesmo Já reconheci pelo traço Difícil de abrir, viu <risos> Medo de danificar Porque vem bastante cartinha Então ele vem bem, bem Então não tem mais nada aqui Olha só que legal Galera, que coisa linda, hein Deixa eu mostrar que tem um um aqui no final um jogo para 2 a 5 participantes com 10 anos ou mais criado por martin wallace então aqui vai ter a explicação do jogo como que funcionam as regras do jogo opa abri mais um aqui olha que legal e essas cartinhas parte de trás aqui para vocês verem muito bacana galera. Com as ilustrações do Ted Nesb, que são maravilhosas. Sou super fã. Então, não tem muito o que falar dessas ilustrações. Olha a pedra Arken aqui, ó. Muito legal. Então, vamos para o próximo item. Que caixa maravilhosa, né? Que caixa maravilhosa. O próximo item aqui, galera, eu já mostrei também. Que é esse box aqui, com o filme A Batalha dos Cinco Exércitos. Esse daqui já foi para sorteio, tá? Como esse unboxing demorou um pouquinho, eu já liberei esse item para sorteio para vocês. Então, estou dando de presente para vocês, para os inscritos, para os seguidores do bolseiro, tá? Então, nem vou abrir, não posso abrir, porque ele vai lacrado para o ganhador ou ganhadora do sorteio, tá? mas é um Blu-ray, aqui em alta qualidade, obviamente, versão estendida e com um monte de extras deste filme O Hobbit A Batalha dos Cinco Exércitos. Agora vamos para, talvez, o item mais precioso dessa caixa. Deixa eu ver como que eu vou abrir isso daqui, tá bem lacrado, galera. Porque vou tirar pela parte ali da frente, atrás aqui não tem nada, está lacrado aqui. Com fita adesiva dos lados. E o medo de abrir isso. Vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. Aí. Vou pegar aqui o estilete. Vou tentar cortar sem danificar a caixa. Vamos ver. Esse não dá para ser o um modo troll. Esse daqui tem que ser com muito cuidado. Tem que ser o um modo élfico mesmo, com muita destreza. <risos> Parte aqui que ficou, olha só, eu ver se consigo tirar aqui, pronto. Vamos ver, vou arrumar aqui como que tá. Ó, eu vou tirar aqui bem devagar. Cajado do Gandalf E vou tirar Ai, Jesus Que coisa linda galera Vocês não tem noção <risos> Ó, Vou mostrar aqui mas depois eu vou mostrar na outra câmera Que coisa maravilhosa <risos> Lindo demais Olha aqui a espada do Gandalf Glamdrain, de lá os detalhes, olha, cada detalhe tem aqui a neve, né? Eles estão sentados ali numa rocha coberta de neve, o Gandalf dando aquele apoio para o Bilbo e aqui a espada ferroada, que maravilhosa, e temos em volta, né? a volta deles, por exemplo, aqui um, um elmo eu acho que é de Ork que também, ó. Temos, acho que, um escudo, né? uma parte da armadura, talvez de Ork, alguma corrente aqui, né. E o Hobbit a Batalha dos Cinco Exércitos. O Gandalf com seu cachimbo aqui. O Bilbo sendo consolado aqui, ó. Só olhar a parte de baixo com cuidado. Olha só, tem muita coisa aqui. Temos a assinatura dos escultores aqui, Lindsey Crumet e Gary Hunt. É da UETA, tá? Então é da UETA mesmo aqui a produção dessa estátua. Silent Reflection, seria aí mais ou menos uma reflexão silenciosa, que é basicamente o que eles estão fazendo aqui, né? Vou mostrar na outra câmera, não tem mais nada na caixa. Só o, o cajado do Gandalf, que eu não sei onde que encaixa aqui. Depois eu vou ver e mostro pra vocês. Mas, deixa eu mostrar aqui na outra câmera. para ficar mais legal aqui. Vou tentar enquadrar. O cajado do Gandalf. Não sei se joga aqui em cima. Ele deixou, porque ele tem que ter, esse cajado ele tá, tem que estar próximo a ele né? olha só que lindo né? deixa eu ver se eu noto mais algum detalhe acho que é isso mesmo deixa eu colocar aqui os outros itens para vocês verem e essa foi a caixa maravilhosa que o Warner Play me enviou... Coisa linda, né? Galera, essa caixa é de encher os olhos, né? Os itens são maravilhosos! Muito obrigado, Warner Play, pelos presentes! Essa estátua da Ueta está linda demais! Outro presente que você pode me dar é o seu like, por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui.